Este é Luke Dragon número 5, um barco pesqueiro que zarpou para as Ilhas Marshall com a tripulação de 23 homens no intuito de pescar atum, resultando num desastre que abalou a sociedade japonesa pós Segunda Guerra Mundial, contribuindo para alertar a espécie humana sobre o perigo das armas nucleares e criação de um dos monstros mais icônicos da história do cinema. A história do Japão e do mundo ficou marcada para sempre com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Após o Império Japonês anunciar sua rendição, levando ao fim da guerra, os Estados Unidos rapidamente iniciaram a Operação Blacklist, prometendo desmilitarizar e democratizar o país. Nesse período, houve ocupação americana e uma de suas primeiras medidas foi iniciar um processo de censura, proibindo estritamente qualquer cobertura de notícias que abordassem as consequências dos bombardeios atômicos e seus efeitos posteriores. Era impossível abordar o assunto diretamente. A censura proibiu diretores de cinema e outros artistas de retratar qualquer coisa envolvendo radiação e, acima de tudo, criticar a presença militar americana. Com isso, o aumento de doenças relacionadas à radiação, doenças de nascença e efeitos a longo prazo nas regiões vizinhas foram ocultados e silenciados para ajudar os Estados Unidos e seus vassalos locais a manterem suas autoridades. Após o fim da ocupação em 1952, vários ativistas e jornalistas japoneses começaram a abordar com mais ênfase os efeitos da bomba atômica, mas não obtiveram muita relevância. No período de Guerra Fria, a segunda geração de armas nucleares já estavam a caminho e precisavam ser testadas. Tudo parecia esquecido até 22 de janeiro de 1954, quando um pequeno barco pesqueiro partiu dos portos de Iaizu para pescar atum. Apenas 130 km a oeste de seu destino ficava o Atoll de Biquíni, uma formação rochosa famosa por ser usada em testes nucleares americanos, incluindo Castle Bravo. que é, até hoje, o dispositivo nuclear mais poderoso já detonado pelos Estados Unidos. Castle Bravo estava programado para 1 de março de 1954, o mesmo dia que o Luke Dragon chegaria às Ilhas Marshall. O governo dos Estados Unidos já havia declarado com antecedência uma zona de perigo de 57 mil milhas quadradas, que poderia ser potencialmente afetada pela precipitação radioativa, também conhecido como efeito Fallout, mas não foram capazes de prever com exatidão a força de Castle Bravo, sendo mais do que o dobro da previsão inicial, que em conjunto com várias mudanças nos padrões climáticos, fez a precipitação atingir uma zona muito superior, afetando o local onde luck Dragon estava navegando. Poucas horas após o teste, o navio foi engolido pelas finas cinzas radioativas, que os pescadores chamam de Shinohai, a cinza mortal. Eles imediatamente voltaram para Iaizu, mas já era tarde demais. Todos os 23 pescadores adoeceram com síndrome aguda de radiação e sua história rapidamente se espalhou, mergulhando o povo em medo e pânico. O incidente gerou um forte movimento antinuclear no Japão, principalmente com os rumores de que peixes contaminados circulavam no mercado. E após oito meses, Gojira chegou aos cinemas, com uma cena de abertura, fazendo referência direta ao incidente. Gojira é uma mistura da palavra japonesa para baleia, Kujira, e a palavra inglesa Gorila, fazendo referência clara ao King Kong. O filme original não pretendia ser o blockbuster de fantasia e ação, mas sim um filme de terror. especialmente aos olhos do povo japonês que havia testemunhado a destruição atômica. Gojira representava as armas termonucleares, assim como suas vítimas. A textura de sua pele foi modelada para se assemelhar às cicatrizes queloides dos sobreviventes do bombardeio de Hiroshima. Além de sua arma característica, um feixe de calor atômico, liberado através de sua boca. O monstro era um tipo de vilão nunca antes visto no cinema, inflexível, sem objetivos específicos, invulnerável, uma força incontrolável da natureza, na forma de um lagarto gigante, remetendo a memórias da devastação pela qual o país havia passado durante a guerra. O diretor, um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial, que viu pessoalmente toda a destruição causada pela bomba atômica em Hiroshima, utilizou toda a sua experiência, tendo como base fotos reais das ruínas no Japão pós-guerra, para trazer mais realismo à destruição deixada pela criatura. Mas esse não era o mesmo filme que a maioria do público ocidental conheceu. Com o passar do tempo, a franquia tornou-se sinônimo de efeitos visuais defasados, com pessoas usando fantasias de lagartos agindo de forma atrapalhada e desajeitada. No entanto, esse estereótipo foi criado na versão americana de 1956, que ganhou o título de Godzilla, King of the Monsters, ou Godzilla, o Rei dos Monstros a qual removeram mais de 16 minutos de filmagem, adicionando uma subtrama de um jornalista americano acompanhado de uma péssima dublagem em inglês, o que influenciou significativamente sua recepção, já que os atores pareciam bobos com falas fora de sincronia. O resultado foi um filme genérico de monstros rejeitado pelos críticos, sendo tratado como um blockbuster de ação, quando na verdade a obra original era uma sombria alegoria aos horrores sofridos pelas vítimas de um genocídio nuclear. A crítica à indústria bélica torna-se mais evidente no final do filme. Quando um cientista se sacrifica, usando sua própria invenção, uma poderosa arma capaz de matar o Gojira, salvando a todos e destruindo completamente qualquer conhecimento que pudesse levar à sua reprodução, temendo ser aplicada nas guerras. Numerosas outras versões, remakes, cópias e sequências foram feitas após o original de 54, mas nenhum deles possui uma crítica e significado tão profundos quanto a versão original de Shiro Honda. Godzilla resistiu ao teste do tempo, tornando-se uma das franquias de monstros mais influentes e icônicas de várias gerações, seguindo o princípio básico de narrativa que torna histórias de monstros memoráveis, ser baseado em nossos medos reais.